Olá, então vou continuar falando aqui sobre o Advent of Code. Deixa eu mostrar aqui para vocês a, a descrição. Então, é, o dia, hoje é o dia 8 e não sei se vocês sabem, mas você pode fazer o dia 8 sem ter feito nenhum dos outros dias, não tem nenhum problema. O dia 8 é a busca por sete segmentos. Deixa eu tirar essas atualizações aqui, que depois eu vou ver. E colocar no modo light. Interessante, ele não quebra a linha aqui, né? Você acabou de alcançar a segurança da caverna quando a baleia bate na boca da caverna, colapsando-a. Os sensores indicam uma outra saída para esta caverna numa profundidade muito maior. Então... Você não tem escolha se não continuar. Enquanto seu submarino, de forma devagar, vai no seu caminho através do sistema de cavernas, você nota que os displays de sete segmentos no seu submarino não estão funcionando. Eu acho que em outros anos já teve questões assim que tem a ver com displays de. Displays de de alguma coisa, eles devem ter sido danificados durante a fuga. Você vai estar em bastante confusão sem eles, sem os seus displays. Então é melhor você descobrir o que está errado. Cada dígito de um, seg... de um display de sete segmentos é renderizado ligando ou apagando qualquer um dos sete segmentos, nomeados de A até G. Então, por exemplo, o zero significa que o A, o B, o C, o E e o F estão acesos. O 2 o, o é o A, o B não, C, D, E, F não, G e assim por diante. Bem fácil de entender. É, isso vai, a facilidade ou não tem a ver com a entrada, mas tudo bem. É, pelo estou vendo, a entrada, na verdade, vai ser um monte de letrinhas. Ah, tem uma barrinha separando. Essa entrada parece ser mais ou menos no mesmo tamanho das anteriores, né? Ah, é porque, olha, como eu estou vendo aqui com a letra muito grande, deixa eu ver se ele... Não, pior que ele... Deixa eu ver se, no, tirando o AOC light eu consigo ver direito. Não, não, ele, ele não faz isso, né? Mas ok, a gente já viu, eu me antecipei, vi lá no meu puzzle input, que na verdade tem aqui, ó, string, string espaço, string espaço, string espaço, string espaço, barra, string espaço, string espaço, string espaço. É sempre isso. Então, fazer o parse disso aqui, é moleza, é até mais fácil que os anteriores, porque não tem nem que converter para integer. Então, para fazer, para fazer aparecer um... É, ok, o segmento C e F tem que ser acessos, o 7. Ok, eu já entendi isso aqui olhando para a figura. Hum, o CIMA... não. Ah, sim. O problema é que os sinais que controlam os segmentos foram misturados em cada display. O submarino ainda está tentando mostrar números, deixa eu aumentar a fonte aqui, porque ficou muito pequeno, está tentando mostrar números, produzindo saída no sinal, nos sinais, nos fios de sinal A até G, mas esses fios são conectados a segmentos aleatoriamente. Pior... As conexões fio-segmento estão misturadas separadamente para cada um, não, para cada display de quatro dígitos. E por que ele fala de display de quatro dígitos? Todos os dígitos dentro de um display usam as mesmas conexões. Não entendi o four dist. Vocês entenderam? Four ah, sim, é o um display de sete segmentos de quatro dígitos. Quatro. É. Então, todos os dígitos dentro de um display usam as mesmas conexões, porém. Ah, sim, quer dizer o quê? Que eu não vou me preocupar que isso aqui o. O A, esse A está aceso e esse A está apagado. Eu estou entendendo que é isso. Então, você deve saber que apenas os, os fios de sinais B e G estão ligados, mas que isso não significa que os segmentos B e G estão ligados. Apenas os dígitos que usam dois segmentos é um. Então, deve significar que o segmento C e F... Então, isso deve significar que devem estar acesos. Com apenas essa informação, você ainda não pode dizer que fio BG vai para que segmento CF. Para isso, você precisa coletar mais informações. Para cada display, você observa os sinais que modificam por um tempo, anota de quais os 10 únicos registra todos os 10 únicos padrões de sinais que você vê, então escreve uma, uma saída de valor de 4 dígitos, a sua entrada. Usando os padrões de sinais, você deveria ser capaz de trabalhar que padrões de sinais, que padrões correspondem a que dígito, por exemplo, eu acho que tem coisas que só ficam claras quando a gente chega no exemplo, aqui é o que você pode ver na entrada nas suas anotações, A -C okay, um monte de string com letras separada por um símbolo de pipe, a entrada é juntada, embalada aqui em duas linhas, de forma que caiba. Nas suas notas vai ser tudo numa única linha. Ah, sim, entendi. Quer dizer que aqui, para mostrar na descrição, são duas linhas, mas como a gente viu aqui, é uma linha só. Por isso que eu aumentando, diminuindo, não fazia diferença. Aqui realmente eles quebram a linha, isso vai ser importante na hora de fazer o parse, um parse que funcione para esse exemplo aqui e para a entrada de verdade. Então, a entrada aqui, cada entrada consiste de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que também são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Depois mais 4. Cada entrada consiste em 10 padrões de sinal únicos. Um delimitador, chamo de pipe, ou barra. E finalmente a saída. O valor de saída de 4 dígitos. O primeiro dígito, o segundo dígito, o terceiro dígito, quatro dígito. Ah, entendi. A questão do 4 dígitos, né? Então, cada número tem sete segmentos, mas no display parece quatro dígitos, entre 0000 e 9999. Então, ele diz, ó, ah, se o, o que você receber é isso aqui, vão aparecer esses quatro dígitos aqui. Se você receber isso aqui, isso aqui vão ser os quatro dígitos. Uhum. Então, isso quer dizer que provavelmente as coisas se repetem aqui, ó. CGD aparece aqui, CGD aparece aqui. GF. Isso quer dizer que só tem no máximo 10 combinações dessas três letras aqui? Vamos continuar lendo que ajuda mais. É... Numa dada entrada, as mesmas conexões fio-segmento são usadas, mas você não sabe que conexões de fato são. Os padrões de sinais únicos correspondem aos dez, às 10 diferentes formas que o submarino tenta renderizar um dígito usando as conexões fio-segmento atuais. Uma vez que o 7 é o único dígito que usa três segmentos, DAB no exemplo acima, significa um 7. Linhas D, A e B estão ligadas. Uma vez que 4 é o único dígito que usa quatro segmentos, E, A, F, B, significa quatro. Linhas de sinal E, A, F, B, e assim por diante. O 0... E o A8 é o único que utiliza o 7. Então, GBAD, isso aqui é um 7. Não, é um 8. Imagino. Usando esta informação, você deve ser capaz de trabalhar que combinação de, sinal, de fios de sinal corresponde a cada um dos 10 dígitos. Então, você pode decodificar os valores de saída de, dos quatro dígitos. Infelizmente, no exemplo acima, todos os dígitos na saída usam cinco segmentos, e são mais difíceis de deduzir. No momento, hum, interessante, esqueci dizer o quê? que Na parte 2, provavelmente, ele vai lidar com essa situação mais complicada, que são os números que usam cinco dígitos. Quais são? Um, dois, não, é cinco ou é quatro? É cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, não, esse aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, o 5, o 2 e o 3, um desses aqui é o 5, um desses aqui é o 2, um desses aqui é o 3. Vamos focar, na parte 1, nos dígitos fáceis, considere esse exemplo maior. Uma vez que os dígitos 1, 4, 7 e 8 usam cada um uma quantidade única de segmentos, você deve ser capaz de dizer que combinações de sinais correspondem a esses dígitos. Contando apenas os dígitos nos valores de saída, a parte depois do, da barra em cada linha, no, no exemplo acima, há 26 instâncias de dígitos que usam um número único de segmentos, destacados acima. Nos valores de saída, quantas vezes os dígitos 1, 4, 7 ou 8 aparecem? Parece ser absurdamente simples isso aqui. Dois, três, quatro e sete, um, quatro, sete e oito, nove, o nove e o seis, ah, é. ah, então são quatro, mais dois, seis, mais três. 9, está faltando algum aí. Ah, não, é porque o 0, o 9 e o 6 têm a mesma característica de ter um espaço vazio. Então, a gente vai ignorar esses, esses 6 aí, pegar esses 4 aqui, então vai somente olhar vai processar cada uma dessas strings e ver, ó, ah, essa aqui tem tamanho 7, 1, tem tamanho 4, 2, tem tamanho 3, 3, tem tamanho 7, 4, tem tamanho 5. Simplesmente contar e somar. Está parecendo que é isso. Vou saber realmente tentando fazer. Então, vou fazer agora agora é 6 e 55 da manhã, mais tarde eu continuarei a fazer esse exercício aqui e vendo o que é que acontece, essa é a minha suposição de que é uma coisa bem, bem simples essa primeira parte, que às vezes acontece com a advento eles colocam a primeira parte bem, bem simples você vai lá e implementa de um jeito que quando chega na parte 2, você vai ter que mudar muita coisa porque você se preparou somente para a parte simples mais paciência, acho que faz parte do, do processo. Então eu vou fazer, depois que eu terminar a parte 1, talvez eu faça um vídeo explicando a parte 2. Até a próxima, pessoal!